E aí, pessoal, que a Carol dela Estrário contrário. Sem querer passar muito por uma coisa gratuita luz, eu ando refletindo sobre as nossas redes, sabe de, de contato e como a gente tem como ajudar. Eu acho que uma coisa muito simples é a gente se resguardar, quem pode fica em casa. Acho que é uma, uma maneira da gente estar tá evitando que, né, as coisas se espalhem mais mais pessoas morram, se não pode ficar em casa, acontece, mas aí é bom se proteger. Ver iniciativas que estão recebendo doações, por exemplo, doar, compartilhar, enfim. Acho que existem maneiras para gente, de pouquinho em pouquinho, estar tá ajudando a uma coisa que é muito maior que a gente. Outra coisa que eu venho refletindo muito é sobre agradecer pessoas que estão ao nosso redor, que fazem parte dos nossos ciclos sociais, e aí eu pensei por que não agradecer pessoas e trazer nomes que me inspiram aqui nesse BookTube. Sempre me inspiraram, né, em todos esses anos que estamos aqui juntos. Confesso que desde 2018 eu não venho consumindo tanto. Eu fiquei meio desanimada desde as eleições e, enfim, acabei mudando assim muitas coisas na minha vida, mas existem pessoas que eu ainda tenho contato até hoje e que eu acompanho o conteúdo assim, saindo da trajetória. Eu não consumo conteúdo literário no sentido de que ah, acompanha, eu quero comprar estou lendo, mas eu estou de olho, estou atenta aos movimentos. Inclusive o primeiro deles não está mais aqui no booktube, pelo que sei, mas ele sempre me inspirou na forma criativa e na forma descontraída de fazer os vídeos dele. De estou falando de Maremoto, Gabriel Mar. Hoje em dia Consegue contribuir muito através da escrita dele, né? Pra quem não conhece, é o autor de Bem-vindos a Rua Maravilha, que o já fez resenha. Eu já li esse livro no do ano, que inclusive é maravilhoso. Gabriel, você é foda. E aí, acredito eu que tem uns vídeos aí pra galera ver, né? Pra descontrair essa quarentena. Tem momentos muito especiais com o Gabriel, assim, que eu... A gente trocou muita ideia quando a gente foi pra Bienal, se encontrou. A gente encontrou pouco na vida, né? Mas a, os poucos encontros que a gente teve foram muito né, aproveitados e que eu gosto muito de lembrar de algumas trocas que a gente teve, algumas reflexões. que Ele é assim, Gabriel é assim, ó, ele é tapinha na cara, entendeu? Tipo, meu Deus, ele, ele você fala uma coisa, ele vem com a. com e você fica, caramba, pode crer, sabe? É, ele, ele é desse tipo, né? Ele não mete é palavras e é uma pessoa incrível. De verdade Outra pessoa que eu queria comentar Acho que ele é quase um dos fundadores de booktube, meu Deus Do formigilado Olhos de Ressaca Sou dessa época, sim O Geekstrix, o Victor Almeida, como a conhecem hoje em dia É uma pessoa que eu admiro muito Principalmente pela persistência que ele tem É isso entendeu? Porque a gente acompanha umas crises que todos nós temos Mas ele tá ali na maratona ele, ele faz a maratona dele, sabe? E aí eu acho massa, porque acaba trazendo, na verdade, uma grande força pro booktuber E essa coisa da interação que é muito massa E essa coisa da, da criação da comunidade, entendeu? Eu acho que é muito sobre isso E acho massa Não é muito a minha vibe, como eu já falei Já tentei muito participar de maratonas Mas acaba me frustrando no final das contas Mas admiro demais essa persistência que Vitor tem Acho massa Essa união Que ele tá crescendo cada vez mais e agregando gente Que meu Deus do céu As próximas três pessoas que eu vou falar aqui Nossa, tá muito marmelada esse vídeo <risos> São as pessoas que eu mais tenho contato hoje em dia ainda do meu YouTube A primeira delas é do Famigerado Literatura Sutra Mona Lisa Marx, Mona Marx Essa pessoa maravilhosa Super divertida, que eu me identifico muito Pois, Geminiana É uma pessoa que eu não sei nem definir toda essa admiração que eu tenho É uma pessoa que vê a vida de uma maneira muito... Muito dela, assim, muito artístico Como a Mona Lisa encara as coisas, as reflexões que ela me faz ter, as reflexões que ela tem Que tem umas horas que eu fico, oi, que viagem é essa? Porém amo, pois me identifico Muito a segunda delas tá literal tá litando. Eu não vou imitar o oi-oi-oi dela, pois só ela pode fazer isso, na minha opinião. Só ela tá à altura de fazer isso, de fato. E é uma pessoa muito divertida, uma pessoa que eu admiro muito pela história de vida que ela tem. Tem umas coisas, quando a gente para assim para conversar, que ela conta umas conversas que eu fico, menina, uma pessoa viveu várias coisas, né? Pelo mundo. Ainda tem essa, essa, esse. Asterisco aí. Viveu pelo mundo, né? Quando eu crescer, chegarei lá um dia, mas é uma pessoa muito divertida, também é uma pessoa que tem um pensamento e uma sinceridade que eu fico, boy, você é foda, meu Deus do céu. A terceira pessoa, né, dessas três que eu falo, é quem? Iara Piccolo. uma pessoa que eu acho que acrescentou muito e acrescenta muito pro o booktube, que eu admiro muito, muito, muito mesmo. Pela pessoa que ela é, pelo mulherão da porra que ela é Também pela sinceridade e ao mesmo tempo pelo paradoxo que Yara é Ela é uma pessoa que você olha você fala Vixe, bem séria, né? Essa menina bem durona Ela é um pouco, porém quando você começa a conhecer melhor Talvez não seja tanto Eu gosto muito dessa sensibilidade que Yara tem Eu lembro muito de uma conversa que a gente teve em uma das Bienais. Ela falando sobre como cada vídeo que ela fazia tinha que ter um porquê. E eu consigo sentir muito isso em todos os vídeos que eu vejo dela. Essa coisa do propósito, dessa coisa de ela sempre querer trazer alguma coisa para acrescentar as pessoas é uma coisa que eu acho massa e que eu me inspiro bastante. Foi uma outra pessoa que eu queria citar aqui, na verdade é a razão desse canal existir, porque é uma pessoa que eu admiro muito. É uma pessoa que eu acho que sem ele o Leifão literário não existiria, apesar de ter sido uma ideia minha. Eu tenho plena consciência que eu sozinha não teria feito, mas realmente é uma pessoa que me Traz muitas coisas boas, né? Esses longos tempos que temos aí de convivência para quem não tá entendendo, eu tô falando de Norby, né? Claro É essa pessoa maravilhosa Eu acho que é uma das pessoas que tem o um coração maior Assim, que eu conheço na minha vida Eu não conheço uma pessoa que não gosta de Norby, a gente Não tem como É, tipo, impossível uma pessoa adiar a Norby Mas ele é essa pessoa que vocês veem nos vídeos, nas redes sociais Realmente... Super avoado Mas é uma pessoa muito comprometida com as amizades que ele tem, por exemplo Uma pessoa muito leal, muito fiel, muito cúmplice assim, de tudo É aquele amigo que você faz vamos, ele vai E é uma pessoa que eu admiro demais Demais, demais, demais, demais mesmo Então pra o no Espaço, muito obrigada, Norby Por ter topado essa ideia louca do, do Elefante Literário, Tantos outros projetos que tivemos Trabalhos que fizemos Por ter voltado agora também porque você é foda. A última pessoa que eu queria trazer aqui talvez é a pessoa que mais me inspirou. E mais me inspira nesse booktube desde sempre. Que é, enfim, naquelas épocas ela era de outro canal. Inclusive já passou por outros canais. Eu acompanhei toda esse, esse, essa trajetória dela. Que é Tati Leite. Quem não conhece, que eu acho um pouco difícil. Mas se você ainda não conhece, vá se embora conhecer. Pois... Que mulher, meus amigos, que mulher. Eu lembro que a primeira vez que eu vi Tati, eu meio que quase tive aquele, aquela coisa da fangirl, sabe? Tipo, ai oh, meu Deus, a é Tati que está aqui na minha frente. Mas foi engraçado porque ao longo desse tempo a gente veio é, estreitando muitos laços. E não é uma pessoa que eu tenho muito contato né no dia a dia. Mas é uma pessoa que eu admiro muito pela história de vida que ela tem, pelas coisas que ela já me fez refletir na vida Pelos livros que ela já me fez ler, porque eu tenho uma lista só de Tati Leite Tipo assim, ela ela recomendou, chegou a esse nível, sabe? Tipo assim, ela recomendou, eu sei que eu vou gostar E aí eu costumo sempre dizer que na verdade Tati não tem a idade que ela tem Porque por incrível que pareça ela é mais nova que eu alguns dias Mas ela tem 87 anos, pela quantidade de história que essa menina tem ela tem, não só isso explica, só isso explica, só não pessoa ter vivido tanta coisa É uma pessoa muito foda, que eu admiro muito, justamente por essa simplicidade na comunicação que ela tem Ela é uma comunicóloga fuderosa, meu Deus do céu E que ela consegue trazer essa paixão por tudo que ela, que ela sente, ela consegue transmitir isso de uma maneira muito, muito simples, muito fácil E que consegue atingir muitas pessoas de uma maneira muito... Potente Acho que acabei me empolgando um pouco, não é mesmo? Sei que esse vídeo foge um pouquinho do normal que estamos acostumados Mas eu queria muito trazer essa ideia Queria muito deixar registrado, principalmente Mas é uma coisa que eu ando refletindo muito Nessas últimas nas últimas semanas, né? Com toda essa distância, com toda essa nostalgia que tá rolando Mas acho que é isso Se gostou, deixa seu like é, Comenta aqui embaixo, como eu falei, pessoas que inspiram vocês e falem mais tentem falar mais pras pessoas que estão ali no seu ciclo é, de vida, de amigos acho que é isso, eu nem, eu nem falei direito né? deixa like comenta, manda pros amigos tudo e acho que é isso, valeu!